Olha quem Bom dia, pessoal. Olha quem tá aqui comigo de novo. É o Calvi. Cara. Sou muito besta, né, velho? Caramba, que bobo da porra. Bom dia, pessoal. Mas no Delti na China, começando pra vocês, sim. Delti na China, porque agora estamos indo pra Beijing. Pequim, em português. Vamos <risos> passar três dias na China e comer carne de cachorro. Isso, cara. Vamos passar três dias na China, vamos na muralha da China, vamos ver chinês e vamos, mano, falar chinês e ficar com chinês o dia inteiro, e ficar com o chinês e comer comida chinesa. E, cara, espero que vocês gostem dessa viagem também, gostamos muito da Coreia. E é isso, não tenho muito pra falar agora nesse vídeo agora não, então se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e... É. <risos> Check it out! Nihau <risos> Chegamos na China, moleque. Fala aí, já levaram nós pra salinha, já levaram a gente pra salinha já, mais dois brasileiros, por causa do Zika vírus. E aí, tipo, mano, eu não moro no Brasil faz maior tempo, não sei nem o que é Zika, Nunca nem, cara nem vi que porra que é essa. Zika sou eu, moleque, Zika é nós. A mulher botou um bagulho na minha testa aqui pra medir se eu tava com febre, eu falei, Tia, eu não moro no Brasil não, filho. E aí, ela nem falou comigo. Povinho muito mal educado. Já começaram já bem mal educado comigo. Descobri como é que a gente vai fazer pra chegar no rosto. Vai ser mais uma aventura, né? Como sempre. Chegamos na China. Estamos às exatas 3 horas tentando chegar no hotel. A gente foi parar <risos> no endereço errado, é, lá ótimo. na puta que pariu. Foi bem legal, E, cara. né, toda vez que a gente chega numa cidade nova, né, a gente se fode, não sabe onde a gente tá. E, cara, eu acho que a gente vai conseguir chegar no hotel agora. Ai, meu Deus, vou ser atropelado. Cara, que país louco, velho. Chegamos no hostel! Conseguimos chegar no hostel! E olha, a China, você está super de parabéns, por enquanto. Vocês que me acompanham há muito tempo, vocês sabem que eu sou o Brisbane boy, que eu adoro o Brisbane, que eu sou meio chato. E aí, toda vez que eu chego em um lugar novo, eu estranho, né? Eu fico meio bicho, bicho arisco. E aí, quando eu cheguei na Coreia, eu achei horrível, a Coreia era horrível, sujo, mano, bagunçado. E eu tinha a impressão que a China era a mesma coisa, e não é. Pelo menos em Beijing, que é onde a gente está. Eu tenho essa impressão que tem é um lugar muito mais limpo, muito mais organizado. Olha esse hostel, olha aqui. Parece caminhas um bonitinhas, caminhas. É bem simplesinho, mas cara. É, como é que tá esse nudos aí? uma delícia Tá um pouco difícil, porque o processo é complicado, né? Você tem que, tipo... Então, então, né? <risos> A você habilidade... não sabe pegar no, no palitinho. Eu não tem habilidades chinesas, não tenho. você não sabe pegar no palzinho. Eu... A gente veio comer num restaurante X. A gente entrou e falou, vamos comer aqui. Cara, nunca comi um frango xadrez tão gostoso quanto esse que eu tô comendo aqui. Olha que delícia. Sabe aqueles frangos que você pede jantear em box, cara? Então, é tipo isso, mas muito melhorado. Cara, é muito, muito, muito gostoso. Muito louco Pega a nota de 1 um e dá pra ele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente tá indo pra Muralha da China conhecer lá. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta aí. E a gente se vê amanhã na Muralha da China. Cheers!